Mal, quer ser minha rainha? Não! As pessoas ficaram com medo do Hades. Toda vez que abrimos a barreira, somos expostos ao perigo. Não podemos arriscar ter outro vilão à solta. Eu senti... E os meus poderes estavam sumindo. Mas se eu não levar essa brasa, vai acabar tudo. Você não deveria estar aqui. As vidas das pessoas estão em perigo. Isso é um trabalho para piratas. Eu preciso disso para quebrar um titiso. Não! Não!